eu queria conclamar essa casa aqui hoje, deputados católicos evangélicos, que tem suas religiosidades a defenderem os povos de terreiro que, o que aconteceu com a mãe Sueli, eu tive a oportunidade de falar com ela por telefone fragilizada e obviamente toda a comunidade dos povos de terreiro de Planaltina é fragilizados, a gente precisa repudiar coletivamente esse acontecido a comissão de direitos humanos da câmara legislativa tá atuando no caso, nós precisamos acolher a mãe Sueli e repudiar esse tipo de ação criminosa cometida por esse homem que eu espero que seja responsabilizado por aquilo que fez no dia de hoje, porque afeta todos os povos de terreiro e afeta outras religiosidades. É a democracia na nossa cidade que está sob ataque quando acontece isso e a gente se silencia. Todas as lideranças religiosas dessa casa deviam se manifestar no dia de hoje, repudiando o ataque. Não podemos tolerar uma ação tão violenta quanto essa, por isso que eu trago isso hoje à tribuna. Já me solidarizando com a mãe Sueli e com todas as pessoas que frequentam essa casa em Planaltina e com todos os povos de terreiro do Distrito Federal.